Vamos analisar o Bitcoin no curto e médio prazo, falar aqui sobre DXY e SP500 e também comentar aqui sobre esse gráfico do Bitcoin. Tem muita gente comentando aqui que possivelmente essa região que a gente está aqui seria bem similar ao que a gente viu lá em abril de 2019. Será... Então vou comentar sobre tudo isso para vocês, vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando há mais tempo, já deixa aquele like para apoiar, extremamente importante, se inscreva se, não tá, se você não está inscrito e também participe das comunidades, todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo, galera. Então vamos lá, vamos começar aqui olhando o Bitcoin no curto prazo, tá? só para mostrar para vocês, também tem a parte final do vídeo que eu quero mostrar sobre o DXY uh, e SP500, e momento aqui atual do Bitcoin? Será que a gente vai realmente vai ter mais upside aqui? Realmente um ponto extremamente importante ficar atento. Tem muita gente aqui bastante otimista, tá? Então eu vou botar aqui um pouco de, de realidade aqui nessa, nessa, nessa visão, porque realmente aí o Bitcoin tá numa região que depois do topo né, que o Bitcoin fez, ele simplesmente que tá num ponto já que praticamente aqui, ó, cerca de 460 dias também desse último topo que o Bitcoin fez aqui. A gente está aqui agora numa zona de 440 dias, então tá, o Bitcoin tá próximo aí de fazer mais uma pernada de alta. Né? Então eu vou comentar um pouco mais sobre isso no final do vídeo, então fica até o final aí, já deixa o like, que é bastante importante. Então, pessoal, no curto prazo aqui no Bitcoin, não estou achando as coisas muito boas não, tá? É, por alguns motivos aqui, caras. Tá? É, no curtíssimo prazo, o Bitcoin sim tem um espaço aqui para subir um pouco mais, a pequeno está numa região aqui agora de suporte, né? a gente pode ver aqui testando o topo anterior. DXY está na região de resistência aqui agora, nesse momento. Então, no curtíssimo prazo, o Bitcoin tem sim um espaço aqui, um upside, pra, na minha opinião. Mas, caras, na minha opinião, aqui o XY encontrou aqui tá, um, um fundo, na minha opinião. Tá, mim, na minha expectativa, é que veio o DXY voltar a subir. Então, uh, mesmo que a gente tenha correção aqui no DXY, né, que isso possa, pode acontecer, uh, o DXY fazer essa correção aqui, a gente vai sim, em algum momento, aqui voltar a subir. Essa aqui é a minha expectativa em relação ao DXY tá eu que eu estou esperando aí né? vamos ver se a, a análise realmente uh, sai correta o SP500 aqui estou achando difícil de conseguir romper essa região dos 4200 pontos tá mas vamos dar uma olhada a minha expectativa é a SP500 não conseguir fechar aqui que é um dos importantes acima dessa região dos 4200 pontos né na minha opinião aqui o DXY vai mostrar realmente se isso que pode acontecer tá acho que tem grandes chances aqui de formar uma região aqui de topo nessa né? região aqui do, do da, da SP500 Sendo no curto prazo aqui no curtíssimo prazo Bitcoin tem um espaço aqui para mover, tá? Olhando aqui o gráfico de novo, tá, caras. Mas a minha opinião que seria a região de Fibonacci, tá? Eu estou de olho aqui agora nesse topo aqui até esse fundo, olhando aqui a região aqui de 32, seria a região de 23.270 dólares Bitcoin testar próximo dessas zonas aqui. Inclusive ali no grupo, no grupo VIP aquele Discord eu postei as regiões aqui do, do High Block, tá? E tem liquidez nessa região dos 23.250 dólares também aqui no curto prazo, 12 horas, tá bom? Então pessoal aqui na minha, na minha opinião o Bitcoin tá, tá com certa dificuldade e, e ainda com os, os indicadores de sentimento piorando aqui tá a gente tá vendo aqui agora o Bitcoin uh, um long chart ratio aqui subindo né bastante com o open Interest também subindo tá então um ponto de atenção então para mim aqui galera tem que tomar cuidado que isso aqui o sentimento de uma boa piorada pelo menos aqui no curto prazo isso mostra que a gente pode ter acabar escorregando aqui para o Bitcoin e se a gente escorregar aqui qual que é o que eu estou de olho aqui agora né a gente pode formar aqui um topo duplo para o Bitcoin nessa região aí, tá? Então, fez esse movimento aqui agora, ó, basicamente esse movimento aqui, né? testamos essa zona aqui dos, dos 23 mil, quase 24 mil dólares, tivemos uma correção aqui para essa região próxima dos 22.600, mais um pump nessa zona aqui e estamos aqui testando de novo essa região, tá? Então, a gente pode formar aqui um topo duplo para o Bitcoin, caso a gente perder essa zona aqui dos 22.600 dólares, a gente vai estar tá caracterizando aqui um topo duplo, tá? Então, para mim, Aqui, quem quiser entrar em short, na minha opinião, para o Bitcoin aqui, né, um short mais, uh, digamos, uh, mais conservador, é esperar perder essa região dos 22.600, aqui com possível reteste nessas regiões de, de resistência, a gente pode ter esse topo duplo com um alvo que seria basicamente nessa região aqui, ó, seria um alvo, uh, perdendo essa região, seria basicamente o Bitcoin testar aqui a região dos 21.200 dólares. Tá? Esse seria o alvo aqui desse, desse topo duplo, obviamente com alguns alvos anteriores. né? Então, galera, para short Bitcoin seria essa aqui, seria o setup, mais ou menos, que eu estou de olho aqui agora, né? com o sentimento piorando. Uh, quem quiser aqui buscar uh, uh, short para o Bitcoin, que eu acho que também em regiões Fibonacci, a gente pode começar a avaliar de, de buscar aqui, realizar vendas aqui nessas regiões Fibonacci que eu comentei para você. Tá? Eu acho que a região dos 23.250 pode ser uma região interessante aqui, que inclusive é a última resistência que a gente tem do VPVR que tem muita a negociação essa zona, tá bom? É porque eu estou acreditando que o xy vai vou continuar essa subida aí, tá, galera? Vai continuar a subida e a gente tem um espaço, a gente tem um espaço para corrigir ainda aí no é, no semanal, né? Então a gente corrigiu muito pouco aqui, praticamente nada, né? E também, na minha opinião, a chance maior do Bitcoin é testar essas zonas do VPR, aqui é a região aqui dos 22.160 até essa zona aqui próxima dos 21.200 dólares. Eu acho que bem chance grande de a gente voltar a testar essa região aqui dos 21.170 dólares para o Bitcoin, tá? O eu estou de olho aqui agora, é seria, faria muito sentido o Bitcoin voltar a testar essas regiões de, de, do CPR mensal para depois tomar uma decisão, né? Para ver qual o caminho o Bitcoin vai tomar. Será que a gente vai, então, de fato, buscar essa região aqui, que inclusive é um suporte lá em, em tempos gráficos aí, a gente pode, pode dar uma olhada no diário e semanal, para depois voltar a testar essa região, regiões mais acima, a região dos 25 mil dólares, que tem muita liquidez nessa região, Tá? Então, quando, se o Bitcoin voltar para cá, a gente vai poder avaliar essa possibilidade de ele voltar para a região dos 25 mil dólares. Por enquanto, eu estou no curto prazo aqui. É... Curto prazo, não no curtíssimo prazo, no curto prazo, aqui, é a minha expectativa de ver o Bitcoin, acabar perdendo essa região aqui, tá pessoal, que eu estou de olho. Um... A não ser que o XY, as pequenas aqui, volte aí, né, a subir muito forte, não estou acreditando... Uh, tanto nisso não, tá bom? Então a minha expectativa é voltar para essa casa aqui próxima aí dos 21.200 dólares, né? Com certeza, alvos aqui seria a região dos 22.200 $22 dólares. Aqui também a região dos 21.600, 21.800 e também a região aqui dos 21.200 dólares, tá? Então, uh, eu vou estar interessado aqui, uh, eu estou avaliando aqui de entrar em posição de venda aqui nessas regiões de Fibonacci, tá? É que eu estou aqui tentando fazer. Uh, e e vou atualizar aqui os membros do canal aqui quem for membro do canal também VIP aí onde eu vou estar então realizando essas, essas ordens aqui tá bom é a minha visão pelo menos aqui agora no, nesse momento o Bitcoin vou acompanhar aqui o DXY ver se a gente vai conseguir ter força aqui né mas a gente pode sim com uma correção do XY ter esse pump Bitcoin para essas zonas de Fibonacci aí tá? depois o DXY voltando a subir aqui é o que eu estou esperando aí para o mercado tá pessoal não estou muito uh, otimista aí com a SP500 de forma nenhuma então, comentando aqui um pouco sobre uh, esse momento do Bitcoin, né? Que tá todo mundo falando aqui agora que essa região que o Bitcoin tá aqui, né, de, de março de 2019, é similar ao que a gente está aqui agora, uh, nessa região aqui agora, em, né, em, em janeiro, aqui, fevereiro de 2023. Será que a gente vai voltar a subir aqui, buscar as zonas aqui de, de 35 mil dólares para cima, né? Ou seja, acabar testando a região de Fibonacci, inclusive aqui, você deve pegar desse topo aqui, ó, até esse fundo. Voltar a testar a região dos 40 mil dólares. Será que é possível o Bitcoin fazer isso? Como ele fez aqui, ó. Nessa região, ele acabou. Desse topo, ele buscou testar a região aqui, ó. Dos, de 618, né? Deixa eu arrumar esse gráfico aqui, que na verdade está em escala logaritma. Vou tirar esse aqui, o, o Aqui, o. O Fibonacci está em escala logaritma. Vou tirar aqui. ó. Ele foi buscar aqui a região de 618 aqui né? no.. no, no Retração Fibonacci, desculpa. Então, o que será que ele poderia pegar aqui, ó, as zonas aqui dos 40 mil dólares para cima, aqui até a região dos 47 mil dólares nesse momento, pessoal? Essa, essa é a pergunta aí, que tem muita gente falando, muita gente otimista aí falando sobre isso, tá? Mas o que eu quero lembrar para vocês é que o Bitcoin, ele, ele, ele, como ele é uma antítese do dólar, ele segue muito ao contrário do que o dólar está fazendo, tá? Esse é um ponto importante. Então, eu quero mostrar para você aqui nessa análise, né, o que, que o Bitcoin tá fazendo aqui, o que, que aconteceu com o DXY nessa época aqui em março de 2019, e o que o DXY está fazendo aqui agora em fevereiro de 2023, para a gente poder ter uma noção se é a mesma situação que a gente teve aqui né, em ambos os períodos períodos. Tá? Então vamos olhar aqui o DXY, né? aqui, olhando o DXY lá em, em abril de 2019, vou puxar aqui o gráfico semanal para facilitar para a gente aqui. Ó. Em abril de 2019, o DXY estava aqui nessa região, aqui ó, tá? nessa zona aqui do DXY, Tá? Inclusive aqui fazendo algumas divergências aqui bearish, né? Então o DXY tinha um potencial de corrigir né? nessa região de 2019. Ele já tinha feito uma correção, a gente fez o topo do, do, do Bitcoin lá em, em janeiro de 2018, né? Então o Bitcoin atingiu a casa lá próxima de 19 mil dólares, 9.600, foi exatamente aqui, ó. E o DXY estava numa região de suporte, né? Ou seja a chance de ele voltar a subir era muito grande então por isso que o mercado o Bitcoin acabou fazendo esse topo nessa região de 2018 tá então disse voltou a subir e a gente entrou no bear market do Bitcoin certo aqui o DxY estava numa região de resistência aqui volume de negociação aqui na né? volume não uma região de, de, de, de... interessante para o DxY aqui na, na, nessa zona inclusive aqui a região de, de 618 né que eu gosto de mostrar para vocês aqui ó o DxY estava na região de 618 resistência Uh, e grande chance de acabar fazendo o fundo mais baixo aqui né acabar corrigindo que depois a conta acabou acontecendo né? a gente teve aqui o COVID, teve uma confusão aqui Bitcoin acabou tendo uma muita volatilidade nessa zona e com divergências aqui no, no RSI então o, o, o DXY a, a visão que mercado em relação ao DXY é ver o DXY aqui fazendo esse movimento aqui ó buscar essas zonas aqui e acabar caindo mais tá essa aqui era era era, era a visão do mercado bem diferente do que a gente tem hoje em dia né? o DXY aqui está numa região de resistência né? Por isso que o mercado lá em uh, abril de 2019, ele acabou tendo esse pump para o Bitcoin. A divergência aqui no RSI, no semanal inclusive, né? com, com, com, com o, DXY uma, o DXY fazendo uma deriva aqui nessa zona. Então, para mim, fazia sentido o, o Bitcoin voltar a subir para patamares lá, dos, né? buscar regiões de Fibonacci, né? ter um pump ali para aquela zona. Tá? Agora, o que acontece aqui nessa região? O DXY não está numa região de resistência, ele está em uma região de suporte, é, é, é completamente diferente. Como o DXY tem, tem essa correlação negativa com o Bitcoin, a minha expectativa é ver o DXY voltar a subir. Se ele volta a subir, a chance do Bitcoin vou continuar essa subida, na minha opinião, ela é muito fraca. Tá? Então, eu acho que a chance maior para o Bitcoin é ele ter aí resistência nessa zona dos 23 até a região dos 25 mil dólares, não conseguir romper essa zona e continuar essa queda. Essa é a minha visão para o mercado. Tá? Comente aí abaixo se você concorda aqui da, da, da sobre essa análise, faz sentido para você, tá? Se você gostou da análise, já deixa aquele like aí para apoiar, é extremamente importante, tá? Mas a minha visão para o Bitcoin é essa: ele voltar a subir que agora e o Bitcoin continuar essa queda, tá? E além do mais, pessoal, a gente tem um risco aí de recessão muito maior, né? O risco de recessão ele é muito maior do que não termos uma recessão, tá bom? Então, então é, é esse é outro fator que não estava sendo considerado lá em 2019, tá bom? Então, para mim, você não pode comparar. Esse gráfico aqui de 2019, com o gráfico aqui atual de 2023. Para mim, a situação desy, a situação do macro aí é muito diferente, tá? Eu acho que sim, a chance maior é a gente acabar fazendo uma, uma. perdendo esse fundo aqui da região dos 15 mil dólares. É o que eu estou acreditando aí, tá bom? É, de novo, não quero ser aqui cavaleiro do apocalipse, estou trazendo para vocês mais uma análise. Se você não concorda com a minha análise, por favor, comente abaixo porque você não concorda. Se você concorda, é, comente também abaixo para saber qual opinião de você, se faz sentido ou não. Tá, porque a ideia também é poder eu gosto de ler os comentários saber que vocês estão achando aí tá bom pessoal então basicamente é isso não se esqueça se você quiser concorrer a semana aqui a $200 aqui para operar na Prime XBT eu vou deixar uh, comente aqui abaixo também tá vou tentar achar um sistema aqui para poder é, no caso uh, sortear aqui os melhores os comentários que são mais frequentes aqui do canal tá então comente aqui abaixo tá achando e se você quiser operar na price.bit, você pode, inclusive, shortar aqui ou, ou, ou fazer long é, na, na, na SP500, tá? tem índices, commodities, bem interessante aqui, inclusive pessoas aqui do canal fazendo, ah, membros aqui do, do, do canal, né do grupo VIP, fazendo, trabalhando Forex aqui na price.bit, você pode também, inclusive, operar Forex usando essa margem em Bitcoin, tá bom? Então, o link aqui embaixo na descrição para você operar na corretora. Qualquer dificuldade, pode entrar em contato comigo também aqui ah, pelo Telegram ou então pelo... Ah, pelo Discord, se você for VIP. Se você estiver aprendendo na Prime SBT, com certeza você vai poder se tornar VIP do canal. Basta mandar mensagem lá no Discord que eu posso ajudar você, tá bom? Então, caras, basicamente o que eu tenho para vocês em relação ao Bitcoin é isso, tá? Eu não estou muito animado. Ah, só para fechar aqui o vídeo. Uh, quais são as zonas que eu tô interessado aqui para poder avaliar aqui, então, uh, né, um... um... Uh, regiões aqui que eu estou interessado em su suporte para o Bitcoin primeira região de suporte que é fechamento semanal é a região dos 21.800 dólares segunda região de suporte é a região aqui próxima dos US 21 mil dólares que a gente também tem fechamento semanal é, do Bitcoin tá então para mim uh, <risos> essa zona aqui dos, dos 21.200 se a gente quiser entrar em long para o Bitcoin nessas zonas tem que botar um stop aqui abaixo na minha opinião dos, dos 20 US 21 mil dólares que a gente tem suporte para o Bitcoin nessas zonas aí tá pessoal mas eu vou comentar mais adiante quando o Bitcoin chegar lá tá bom mas são zonas que a gente pode avaliar de ou realizar shorts ou começar a avaliar aqui de se posicionar em longs aqui porque a gente pode sim ainda buscar a região dos 25 mil dólares tá isso aqui, isso aqui tá, tá aberto aqui ainda para o Bitcoin a gente fazer aqui buscou essa região retestar essa linha aqui que a gente acabou rompendo né no, no, no gráfico logaritmo e depois fazer mais uma armadilha aqui nessa região dos 25 mil dólares também para mim está que tá aberto tá isso que eu estou de olho aqui agora. Para o Bitcoin no curto e médio prazo. Então, se você gostou, não esqueça aí de deixar aquele like para apoiar e a gente se vê aí mais tarde ou amanhã para mais uma análise do Bitcoin. Um abraço.